Olá, meu nome é Roberto Camargo, eu tô aqui mais uma vez no E-Commerce Guru e hoje eu vou falar para vocês agora sobre um filme interessante que eu acabei de assistir agora filme antigo, um pouco antigo né, tem dois, três anos, tava no Netflix eu parei para assistir ele, que é o filme Anjos da Lei eu parei para assistir esse filme porque ele é um filme antigo, regravado e eu falei, deixa eu ver como, como que tá e é legal assim que eu gostei no filme, é não não muito a ver com a parte de regravação mas em si com umas sacadas de como que é o mundo hoje em relação ao que era no passado e isso eu vou fazer um pouco de comparação em, em, é, com o atendimento hoje que a gente tem que ter na nossa empresa ou principalmente na nossa loja virtual o filme começa com dois policiais que são recém formados até na, na, na escola depois recém formados também na academia de polícia que eles têm que voltar para a faculdade, e para faculdade não, para o colégio, né, e fazer, é, para achar um líder lá de traficante que vende drogas. E aí o que eu achei legal. Então, a primeira coisa, um ensinando para o outro, ah, quando a gente chega na escola, a gente tem que mostrar que a gente é durão, né. Então, é, a primeira coisa que você tem que fazer quando chega na escola é bater em alguém. E aí eles estão chegando lá e um rapaz para para conversar, o outro vem ele já pá, dá uma porrada na cara do um, o cara cai. E aí fala, pô, você bateu em mim só porque eu sou gay? Aí ele falou, não, mas eu nem sabia que você era gay. Ah, então se eu soubesse que eu era gay você não ia bater. Então começa já até com esse tipo, o assunto que também hoje já é bem atual, né? Aí tem outro que ele começa chegando para pro, pro, pro amigo e falando, ó, oh, Vamos identificar as tribos, né? e isso é interessante quando a gente está falando em empresa e também no comércio eletrônico, quem é, quais são as tribos né, que compram na sua loja? E aí ele chega, fala ali, é, é, ali estão os nerds, né? aí olha para o outro lado, ali estão os populares, para o outro lado os góticos, aí ele olha para um lado, vem um grupinho, e esse daí eu não sei quem são, olha para o outro lado, também não sei quem são. Isso que eles acabaram de sair da escola. Então, é, novas tribos vão nascendo rápido, né? E aí também tem que ele chega com, ah, tem que chegar com um carro potente. Ele tinha um carrinho velho lá, aí conseguiu na polícia, pegou, acho que um Mustang. E chegou lá com o V8, rrr, acelerando, parou na porta da escola e todo mundo olha também pra ele. Aí isso é um V8, né? Quanto que ele gasta? 5 km por litro? Aí o cara é... Então, hoje a gente vem de bicicleta para a escola. Você não está preocupado com, com o mundo, né? Com a parte de ecologia. Então, outra coisa bem atual aí com a tribo mais moderna, né? Tipo, já a pessoa já se preocupando é, com isso. E a parte que, a última que eu, que eu achei bem legal e é onde a gente vai entrar sobre atendimento, que é o, o rapaz pega e telefona para bonitinha da escola para mocinha da, da, da, da escola e ela atende o telefone nossa que estranho você telefonando para mim únicas pessoas que me telefonam são meus avós o resto das pessoas me mandam um torpedo né então o filme tem bastante torpedo SMS já está um pouco desatualizado hoje seria o WhatsApp né que é um torpedo também mas ela fala nossa que estranho você me mandando me telefonando né só que me liga são meus avós então a comunicação hoje até não é mesmo, mas por voz e isso vocês já devem estar é, é, vivendo no dia a dia aí de vocês. E até com um caso bem recente, o, o meu filho hoje precisou de uma ajuda no e-mail dele. Aí ele, ah, faz uns três meses que eu não uso o meu e-mail, eu mudei a senha e não sei a senha. E, e é verdade, né? A gente tem isso bastante no atendimento de loja virtual e eu vou passar um caso agora também que os jovens não têm não tem mais o hábito de ver e-mail. Pode ser que quando começarem a trabalhar seja obrigatório, porque a comunicação ainda entre empresas hoje é o e-mail. O e-mail hoje é o fax do passado, é o antigo do passado, né? É, que já tem muita gente que não usa e-mail. E aí eu tive que ficar tentando ajudar ele a recuperar a senha. E por que, que ele precisava? Ele precisava pegar um e-mail? Não! É que o celular dele é Android e deu uma travada ele precisava de novo pôr a senha para ter todas as configurações do celular, e ele não lembrava. E aí vem a parte para o atendimento hoje, é, e nas empresas e em lojas virtuais. A gente tem muitos casos em uma loja em específico, que eu, que eu, que eu participo dela, é, ativamente dela, que nós recebemos diariamente mais solicitações pelo Facebook do que pelo e-mail. E aí no início dessa loja a gente teve alguns problemas que eu pedia sempre para o rapaz lá, falava pro o pessoal do atendimento, vai lá no Facebook, manda um email, coloca o um e-mail da loja e fala assim, ó, pede para ele mandar um e-mail para a gente ficar documentando. Mas não dá, isso aí já acabou. Você precisa também fazer o atendimento lá dentro do Facebook e, e aquilo também é o... Um... tem que ser aquilo servir como documento, como base de relacionamento, porque as pessoas não têm e-mail. Tem vários clientes lá da loja que são jovens que põem lá mensagem no Facebook. Ah, queria saber do meu pedido. E aí o atendimento vai lá e responde. Então, você recebeu o seu código de rastreamento ontem no seu e-mail. Aí o cara, ah, mas eu não acesso o meu e-mail. Outros dizem que colocaram o um e-mail só porque era obrigatório o e-mail. Olha que, que absurdo o ponto que a gente está chegando. Ela falou assim, não, mas eu nem uso o meu e-mail, eu nem sei minha senha do meu e-mail. Eu tenho um e-mail, mas eu não uso. E como vocês me pediram lá um e-mail na hora de se cadastrar, eu coloquei um e-mail, só que eu não uso. E aí não tem acesso. E aí, por exemplo, precisa lembrar a senha, o processo de loja virtual é também através do e-mail. Então fica até para uma reflexão, será que vai ter uma outra, outro método de autenticação né, para uma loja virtual? Principalmente se a tua loja foca o público jovem, a geração Z Agora é complicado, porque muitos atendimentos, nós temos mais atendimento por Facebook do que por e-mail. Então a dica é ter um, um, um sistema de CRM que traga os chamados tanto de Facebook como de Twitter também, porque o, Twitch, o Twitter agora, eu considero que ele está mais em alta do que antes, né? não para todos os públicos, mas ele está em, mais em alta porque hoje as pessoas falam besteira onde? no Facebook e não mais no Twitter. Antigamente a gente brincava que a pessoa falava tô indo no banheiro, tô saindo do banheiro. Né? Ficava lá digitando tudo no, no, no, no Twitter. Agora elas fazem isso no Facebook. Então deu uma melhorada na qualidade do Twitter e aí existe também algumas tribos que usam o Twitter para ter atendimento. Então a dica que a gente tem é colocar um, um CRM na sua loja virtual, algum sistema, que faz a captura de mensagens que é jogada na rede, hoje Twitter, Facebook e que venha a ter outros, já, já acho que Google Plus também vai começar a pegar no tranco e as pessoas também vão solicitar algum tipo de atendimento ali, o sistema tem que capturar essas mensagens jogar dentro de um administrativo da sua loja, de atendimento, para facilitar, porque a, as mensagens ficam todas dispersas aí pela internet e às vezes você perde é, é qualidade no atendimento porque você não está preparado para isso. Bom, ficamos por aqui. É, ah, só um detalhe final. Foi bem legal no fim ver o Johnny Depp também participando do filme. Ele que era o astro do primeiro. Eu assisti o Anjos da Lei 1. Né? Agora está no cinema 2. Depois eu vou ver se eu também assisto. Não no cinema, mas mais pra frente aí. A gente deve estar tá assistindo. É um filme legal, Água com Açúcar. Legal, interessante para assistir. Tá certo? Meu nome é Roberto Camargo. Um abraço a todos.